nos últimos anos eu percebi que aplicando apenas algumas técnicas simples, hoje eu acabo fazendo em algumas horas o que antes eu demorava semanas, eu disse literalmente semanas. A cada segundo em que avançamos na era da informação, a nossa dificuldade para permanecermos focados em uma única tarefa aumenta. Alguns especialistas em marketing digital afirmam que na verdade é muito mais difícil você conseguir se manter focado para atingir resultados em uma determinada coisa que de fato conseguir colocar as mãos em alguma informação privilegiada que pode te levar a esses resultados. Ou seja, o grande vilão, na maioria dos casos, é o foco. Não são as técnicas aplicadas em si. A cada 8 minutos, estima-se que cada pessoa no planeta é interrompida pelo menos uma vez por uma grande distração. Seja redes sociais, pessoas, amigos, ligações, notícias. Além de ter que cuidar dessas interrupções contínuas, nós ainda temos a grande tarefa de conseguirmos, estrategicamente, priorizar apenas as atividades realmente mais importantes. E eu te afirmo uma coisa. Não é tão simples quanto parece conseguir fazer essas duas coisas. Diariamente, um exercícios que chamo de pirâmide da produtividade. Na base da pirâmide estão as atividades sem valor nenhum ou com um valor negativo para o meu negócio. Coisas como apenas ficar me preocupando à toa, ler notícias irrelevantes, checar o meu feed do Instagram, do Facebook, ler notificações de aplicativos, interrupções de outras pessoas e um milhão de outras coisas. Na próxima parte da pirâmide estão as atividades de pouco valor a hora, ok? Essas são coisas como administração, preencher planilhas, construir uma página, tarefas repetitivas. Essa parte eu também chamo de fazer o trabalho chato. <risos> Na próxima, parte da pirâmide estão as tarefas de alto valor à hora. Essas são coisas como fazer o barulhinho da minha caixa registradora apitar. Coisas como criar ofertas novas, uma campanha de anúncios. Eu categorizo essa parte como as que você consegue praticamente enxergar o dinheiro entrando em tempo real. Você faz uma ação e o dinheiro entra. Você faz uma ação e o dinheiro entra. E então, por final, na última parte da pirâmide, bem no topo, estão as atividades de High Lifetime Value, atividades de alto valor de longo prazo. Aqui temos coisas como construir relacionamentos através de networking, aprender coisas novas, criar sistemas que vão automatizar cada vez mais os meus resultados, sexo, realizar contratações que vão me comprar tempo e aumentar o meu faturamento, desenvolvimento pessoal, cuidados com a saúde e sexo. Eu coloquei duas vezes porque eu acho isso realmente muito importante. Talvez, inclusive, algo até que bem nessa exata ordem não esteja fazendo sentido para você nesse momento. Mas acredite, com o tempo, para sentido